Olá pessoal, estamos recebendo várias perguntas sobre as turmas presenciais e o curso online de prestação de contas eleitorais. Para você saber onde eu vou estar, se a cidade é próxima à sua... Entre no site professoraritagonsalves.com.br, turmas presenciais e veja em qual estado, cidade e data eu estarei para que a gente possa se encontrar num curso. Agora, se você prefere o curso online, eu vou gravar ainda agora em fevereiro e deve ser disponibilizado na primeira quinzena de março. Agradeço demais a confiança no trabalho, a expectativa pelo curso e quero dizer que estou me empenhando para que ele seja realmente um curso que possa ajudá-los. Um abraço, até o próximo áudio ou vídeo, mas não esqueça de se inscrever no canal, só assim você vai saber quando tudo for disponibilizado. Um abraço!